Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva-se no canal e ative os sinos de notificação. Segundo publicado pelo portal de notícias e informações Jornal Extra, infelizmente, mais uma triste notícia para o mundo da comunicação brasileira acabou chegando hoje qual informa que não resistiu e, após 17 dias internado, acabou falecendo com seus 78 anos de idade, a jornalista Angela Rego Monteiro. A comunicadora fez história do jornalismo, trabalhando por mais de 20 anos ao lado do jornalista Ricardo Bochá e, juntos, fizeram história no jornal O Globo. Há pouco mais de duas semanas, Angela passou mal ao descer de um táxi na porta de casa e foi internada. Porém, na tarde de ontem, ela acabou falecendo em decorrência de uma ebolia pulmonar. Nossos sentimentos à família e amigos.